Eu acho que a gente sempre tem dificuldade né? Quando a gente quer tentar Conquistar alguns objetivos uh, E quando a gente depende de uma coisa só Nossa, e a gente não tem uma coisa De motivação e tudo mais Fica mais difícil, é aquela história de você Voltar alguns degraus, então Eu achei interessante Gostei bastante, me senti bem ali na palestra A palestra em si, ela fala muito De objetivo, independente de qual Seja o seu principal objetivo Então eu acho que para você conseguir conquistar E o fato de você ter um Algo que te motive a isso, ó, é... você quer correr atrás.